Saudações, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterão dos Jogos! Hoje vamos continuar com Comandos! Homens do dever! <risos> Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. A Noite dos Lobos Maio, 1941 Fracassadas as tentativas de invadir a ilha frente à superioridade naval britânica, os alemães se concentram agora em uma guerra de desgaste. As frotas submarinas alemãs atacam os comboios dos aliados que sofrem enormes perdas. Sua missão é adentrar no convívio dos submarinos durante a noite e roubar os documentos em posse do comandante da base. Isso revelará os planos dos nazistas e permitirá aos aliados sair um passo à frente. Bem oficial, seu objetivo é roubar os documentos em posse do comandante. Para isso, contate Natasha, a sua mensageira. Uma vez que o contato seja feito, utilize-a para resolver o problema. Após pegar os documentos, pulem um barco e escapem em direção sul. Devo adverti-lo que a guarda pessoal do comandante consiste em membros da Gestapo. Capazes de identificá-la. Não a exponha a riscos desnecessários. Espero não ter que recordá-lo da importância de obter esses documentos para arruinar os planos dos nazistas. Câmbio e desligo. Yes, Sim, senhor? Teremos apenas dois personagens nessa missão O Marine e a Natasha Muito interessante porque no primeiro comando a gente só joga com a, com a Natasha uma única vez E bem no finalzinho da última missão Praticamente você não joga com ela E vamos ser francos, essa missão aqui ficou muito melhor Muito bem soldado, o plano é o seguinte Quero que vá até o hangar de armamentos e contate Natasha Depois devem driblar a vigilância e a guarda pessoal do comandante ela deverá então atrair o comandante para esta casa e num momento de distração pegar os documentos. Feito isso, pulei no barco e escape em direção sul. Entendido? Yes, sir. Bem em frente! Yes, sir. Ok. All right. Legal que eles conseguiram okay. simular até a visão curta dos inimigos por ser à noite. Righto, sir. Immediately, It's sir. Hum, mm. mata. Pronto. Going. Tell me, that was easy. Yes, sir. Understood, sir. Coming right over, sir. Pronto. Agora já podemos controlar a Natasha. Finished. Hmm. Righto, sir. Coming. And now what is to want? No big rush, huh? I know you. Destraia <laughs> isso aqui. Immediately, sir. Coming, match. All right, go in. Done. Righto, sir. Está Understood, sir. Yes, sir. Okay. Yeah? You said so Cuidado com os homens de preto. Eles podem identificá-la. Finished. Esse aqui. About time. Hum? Tom, eu estou indo. Você tem Toma! Right on, Essa missão para mim sir. deixa claro que o Comando 1 tinha muito sir. potencial okay. ainda para explorar. Going. Mas eles resolveram right. abandonar o projeto coming. e partir direto pro 2. Entendido, right Pensa comigo, depois de passar 20 missões no primeiro Comando, me veio uma expansão com apenas 8 missões. Hmm. Right on, Foi uma frustração. Okay. Immediately, sir. What do you want? Oh, yeah. Going. Yes, e esse sir. mod realiza o meu desejo. Coming, que é justamente sir. trazer novas missões para o Understood, primeiro comando. Sir. Yes. And now what want? Vai, vai, yes vai, vai, vai, vai, right vai. sir. E para fazer esse mod, utilizaram os mapas do comando 2. Okay. Okay. Agora tem que driblar esse. coming right over, sir. Going. Tell me Finished. Yes, sir. Coming right over, sir. Ok. It's not okay. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Right Passa a faca It's nele. Sir. Uh, Isso. All right. Understood, sir. Hmm. Agora na Natasha me. entra em ação. Finished. No big rush, hein? Huh? Vai lá, querida. Finished. <laughs> Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Isso foi fácil Você poderia ter dito isso antes Pronto Agora é só dar o yes, fora daqui sir. Opa, yes, opa E agora o que você quer? Vai Done. Yes, sir. going. Mm. I know you. All right. Yes, sir. coming. Yeah, have a time. Do you have a light, mm. darling? Coming right over, sir. Right house, sir. Immediately, sir. Well, that's done. Coming, Pronto, sir. Pronto, via lei, vieni. Right house, sir. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Easy. Beleza? <risos> é isso aí, conseguimos! Superamos a missão! Então é isso, muito obrigado por ter convite aqui. Pronto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!